Olá, tudo bem? Eu sou o Neymar Lotérico e também fundador da DoraSoft. Se você tem acompanhado os meus vídeos, você já deve ter percebido que eu já fiz alguns vídeos explicando sobre tentativas de golpes nas lotéricas. E agora eu vou te falar sobre uma modalidade que não é nova e que ela tem uma pequena variação e que acontece com quem tem lotérica. Então eu vou te explicar melhor e como fugir dele, vamos lá? Algumas semanas atrás eu publiquei um artigo falando sobre tentativas de golpe na lotérica e também fiz um vídeo a respeito disso. Se você não sabe de qual vídeo eu estou te falando, clica aqui que você já vai ver o primeiro deles que eu falei a respeito de tentativa de golpe. Se você quiser ver um outro vídeo que eu também fiz falando sobre tentativa de golpe de um técnico, clica aqui que você vai entender um pouco mais do que, que eu estou falando. Mas continuando nesse vídeo aqui, acontece que existe uma modalidade de golpe onde Basicamente os golpistas fazem a mesma coisa, que tentam de alguma maneira nos ludibriar para que a gente possa passar algum tipo de valor ou vantagem para eles. Um golpe que não é tão recente, mas alguns lotéricos já informaram, é que eles ligam na lotérica, dizem que tem um TFL, se você é lotérica sabe do que eu estou falando, que chegou um TFL novo no Correios e que o dono da lotérica precisa ir lá para buscar e tem que ser o dono da lotérica ou o gerente, senão não dá para tirar. Aí Passa alguns minutos, esse mesmo golpista liga de novo e pergunta se o dono da lotérica ou gerente já foi buscar o TFL. Se a resposta for sim, que já foi buscar, aí é onde ele começa o golpe verdadeiramente. Ele diz, eu sei que ele não tá aí, eu só estou confirmando por uma questão de segurança senhora, é porque ele já chegou aqui na agência e eu preciso que você faça um depósito de calção para que ele possa levar o TFL para a lotérica. E tudo isso já é o golpe acontecendo onde ele vai pedir para você fazer o depósito, acontece que isso é falso, porque os TFLs da Caixa sempre vão chegar diretamente na lotérica e nós sempre seremos notificados de forma oficial pela Caixa Econômica que esses equipamentos estão chegando. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, agora você está muito mais alerta e antenado para não cair neles. Clique aqui em curtir nesse vídeo, isso me ajuda a entender que esse vídeo está sendo importante para você. Desejo para você sucessos e produtividade!